Boa tarde amigos e amiguinhas, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje tá aqui para gravar um vídeo fazendo slime, né Lu? Exatamente! E é só com um ingrediente, Exatamente! Cola de pessoal. isopor! Exatamente, o ingrediente é cola de isopor! Você vai botando na vasilha até onde você acha que quer seu slime! O tamanho dele, né Lu? Se você quiser um slime maior, bota mais cola, se quiser um menor, bota menos cola A gente vai fazer o suficiente para brincar um pouquinho... Pronto. Eu vou colocar bem pouquinho, gente é. Porque ele, quando você mexe né, Ele fica um pouquinho na rua Exatamente, o corante é opcional Se quiser um slime com cor, bota corante Mas muito pouco Porque esse slime, se botar corante, mancha a mão Mas tem que botar pouquinho Que aí dá certo A gente vai mexer até unir E o corante E volta já minha gente. Olha pessoal, depois que você uniu o corante e, o, e a cola de isopor, você agora enche, bota a água até encher, até cobrir. Até cobrir, né Lu? Exatamente, Bota água pura, vou botar mais, vou botar Bom, Até cobrir todo o slime. E aí a gente passa mais meia hora, assim, mexe bastante. passar Depois que mexer bastante, você deixa passar meia hora. volta já. Aí. aí a gente vai derramando essa água. Vai derramando. vai derramando. Então a gente vai derramando essa água e se forma. E, e deixa sem água. Aí ele vai formando, ele vai formando mais água e a gente vai Aguarda que ele vai tomando mais tá? A gente vai formando toda a água que ele fizer vai Tá ficando lindo A gente volta já Pra adiantar o resultado Se você quiser calma só mais rápido Você pode espremer Aí se você espremer o resultado